E aí, esses pontos dragou aqui na área para desta vez mostrar para vocês o, a minha evolução. Eu queria mostrar para vocês como está meu personagem depois de tanto tempo jogando, desde que eu comecei a jogar com meu feiticeirazinha. Essa é a minha feiticeira. Né? No caso, eu dei uma up, eu estou no Paragon 279 e gostaria de mostrar como eu estou jogando na dificuldade mais alta do jogo, o Suplício 10. Eu não estou tão forte, mas eu estou tirando muito dano Meu dano, ele gira em torno de 600 milhões para 1 bilhão, critical de 2 bilhões Às vezes 3 bilhões, 5 bilhões e 10 bilhões, tá ligado? Às vezes rolam 10 bilhões quando eu, meu anel ele dá um certo tipo de dano que o bicho é mais fraco E eu tenho umas coisas guardadas, tá vendo? Não vou mostrar, vou mostrar depois o meu set, pra quem quiser acompanhar depois Eu vou fazer uma fenda Esse jogo, tá ligado? Existem dois tipos de fendas, né, falei Que é a Nephalem, que é a normal Que é pra você obter pedras maiores Que é pra fazer essas aqui, ó, tá vendo? Pedras maiores E vou mostrar logo a Nephalem No caso a Nephalem eu não vou fazer isso pra 10 não, que eu não aguento não Vou fazer logo essa aqui ó, a pedra maior, tá ligado? Vou energizar, 23 milhões a mais para ela vir com mais ouro, mais itens melhores. E vou fazer a do nível 42, só para vocês terem noção de como está meu poder. Contudo, a fina nefaleia é categorizada por ter pouco tempo. Então, você não pode ter, perder tempo simplesmente com os bichos mais fracos. Você tem que virar os que importam, que é o, os elite, tá ligado? Ah, tá melhor. Olha lá meu dado. Nossa, eu vou morrer! Foi! Eu esqueci de invocar o bichão aqui, caralho, porra! Eu comecei morrendo, eu tô de dificuldade nessa porra, Deve ser. Ah, é, caralho. É porque eu não posso parar de atacar, velho. Eu me lembrei agora. Quando eu começar a ver esse bicho, eu tenho que atacar até atacar e... Eu não posso parar de atacar. Né? fiquei brincando. Tá, tá vendo? Ó? Essa aqui é o... É, as... é, eu tenho que coletar isso aqui, tá ligado? Meu combo consiste em... Eu não posso parar, galera. Simplesmente eu tenho que ir atrás dos elites. Ae, a boa. Os elites eles são categorizados numa cor azul, tá ligado? Eles ficam dourados. Eles que dobram essas pedras. não, tem uma aura nele, tá ligado? Aí ó, quando eu vejo um, tá ligado? Eu tenho que simplesmente atacar e atacar e só mudar de posição quando simplesmente eu estiver levando dano. Eu não posso pensar muito não, porque se eles vier para cima de mim, eu me foda. Que minha resistência é alta, mas Pronto, eu matei, eu vamos embora. Ah, vamos embora, tá vendo? Eu só paro quando tiver outro. Aí ah, eu tenho uma manha muito boa que eu tenho Ai, caralho. Eu tenho uma mãe muito boa que eu posso ficar atordoando está tá ligado? Com meus cachorros, que são infinitos. Já por causa de uma build que eu montei. Ó. Matou, vai é embora, tá ligado? Não adianta ficar aqui não. E tem que sempre lembrar de botar meu sapinho, com meu sapinho da redução de dano. Com a redução de dano e eu me movimentando, eu fico praticamente imortal correndo. Se eu, se eu não parar, né? Aqui, ó. Vamos lá. Ai, caralho, porra, tô todo complicado aqui agora porque essa área é muito pequena. Aí os bichos, qualquer lapada é, é dano, porque aqui, como eu falei, não é suplício 10, é suplício 9. É, fudeu, né? Aí os bichos, ó, ataque teleguiado. Eu vou ter que matar um por um aqui não, é. aí é foda. Tem que mirar lá, velho, mas. pra <risos> tá mirar lá dele, que não é aí. bom que eu mato o rato, é? rato tá ligado? O tá vendo? matar os babalos dele aqui. Tá vendo, o mouse também não falou agora. Puta que pariu, quase eu morria. Ai, caralho. Vamos lá, o bora, o bora, o bora Bota o sapo e vamos embora. É meu lema Bota o sapo e vamos embora. Se eu não parar de correr galera Esses bichos não tira nada de life de mim É uma build fuderosa Pra fazer fenda Meu problema É parar, se eu parar Eu vou e esquecer de botar o sapo Não, tá vendo eu só paro Quando tiver algum elite e vai aglomerando virado com caralho. Hum. Cadê Cara, a porra dos elites, filho das fodas? O ruim é isso, tá ligado? Porque os elites são difíceis de encontrar. Eles ficam. eles botam muito bicho, tá para né? é Pra deixar o jogo bem cansativo mesmo, tá para né? é Pra você se foder. Aqui, ó. Caralho, agora que eu percebi, ó, porque eu tô errando. A porra do mouse tá em falso aqui, assim. Ai, quase eu morri, ainda bem que eu peito. O mouse tá em falso, velho. Puta que pariu. eu, eu, eu Tá sambando aqui, pô. Pronto. Ah, não, velho. Mentira. Que mentira. Eu morri como, porra? Caralho, o mouse tá em falso. Aproveita então, aí, vou tirar ele aqui daqui, Pronto. Hum. Vai, caralho. Tá vendo, ó. Existe uma barrinha de tempo ali, ó. eu tenho que ser mais rápido que aquela barrinha ali. senão já era pra mim. Acaba o tempo e eu perco a fenda. Aqui não tem nada essa, essa skill que vocês estão vendo aí, é um skill bem útil. Ela transpassa os bichos. Deixa invisível e transpassa. Quer dizer, invisível não fica não, né? Aqui. Ó, tem uma roupa roupa eu tiro mais dano. Fora ele é que eles também. Vai caralho, foda esses filhos da puta logo, vai caralho, vai, vai, trava logo tudo aí, vai, vai, Ai, morri. Nossa. Vocês estão vendo a pelança como é que é, né? E olha que eu sou forte pra caralho. Minha defesa é alta, tá ligado? Mas suplício 9 é suplício 9, velho. E aí. Toda vez que eu vou morrer, toda vez que eu morrer, vai aumentando cada vez mais aqui. A é dificuldade, tá ligado? Ó, tem mais um, aqui, ó. Vou sair daqui no meio. Ah, não dá, pô, não dá. Simplesmente os bichos... Ó, ó, ó, ó. Eles apelam, pô, eles apelam pra caralho Com a tá ligado? Eu tenho que matar tudo mesmo, não tem pra não Senão foda minha alma Pronto, matei, vamos lá, embora. Eu vou logo pro 3, porque vai com sorte e vai... Aí, ó, aí, aumentando, tá ligado? Vai aumentando a... o espaço Porque eu preciso de espaço pra me movimentar Esse... Não, meu velho Ó, tem uma skill, essa do sapinho, transforma eles em galinha, tá ligado? Aí deixa o jogo bem mais fluido, mais fácil, é. Né? Porque com o personagem estou em galinha... Ó, ó, a apelação deles aí, ó. Ó a apelação, tá ligado? Aqui é foda, pô. Os caras pulam em cima, pô. Ó, caralho. Agora eu tenho que sair correndo aqui, caralho. Uh! Aí, aqui o.. Eu... Vai, se acertar aquele carro você morre. Olha o life dele como desce, né? O bom que como é elite, tá ligado? Ele simplesmente ele vem atrás de mim. Eu tenho essa sorte do jeito de foi, tá ligado? aí é outro aqui ó ai caralho, eu vou matar tudo logo Vai essa Ragnarok né galera Olha o life da galera subindo Ah cadê já matei e não dropou nada velho Ah dropou aqui embaixo que eu não tinha visto galera beleza Nossa. vocês querem me matar aqui agora que vai ser foda prepara viu? prepara que agora o pau vai comer solto puta que pariu estou nessa galera filho da puta vai filho do caralho ai caralho vai ter essa filha Vou pegar logo dele aqui, vai, vai, vai, vai. Ai, caralho, bistinho. Fudeu. Vou aproveitar pra matar logo Isso. <risos> Ai, caralho. Eu tenho que matar a todos, tá ligado? Porque só dropa se tu, por acaso. Eu matar eles, todos eles, tá ligado? Aí ele tem que matar geralmente esse dourado, que é o líder dos elites, tá ligado? Ó o life dele aqui, caralho! Ó, 40 arqueiros aqui em cima, tá vendo aqui? Ai, foda, os arqueiros vai tudo em cima do cara aí, foda em geral, velho, Garganta e... Tchau, galera Não vou ter nada aqui mais não Vou pra 4 Tomara que a 4 seja mais aberta, velho Não, é não Fudeu Eles querem minha life Ai, aqui Aqui, ó Eu gosto assim Eu gosto quando vem de perto aqui, assim se Mata esse filho da puta, caralho Toma! Filho do caralho! Não dá para mais aí que eu quero mais. Essa porra desse diabo devia se chamar Diablo. Diablo Balzê agora. Aê! Escudinho! Escudinho! Aí, tem mais um aqui! Aí vou lá! Desconei, eu tô guardecendo. Agora vocês estão na queimar roupa e vão perder life até pra chega chega. Vem cá, que eu quero, quero a sua life. Cadê o cara, velho? Ah, tá em galinha aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu juntei. Tá vendo? Eu juntei antes do tempo acabar. Aí surge o guardião. O guardião já tá aqui, ó. ó eu vou queimar roupa nele, ó. E vou dar lhe uns danos bem brutal de ó. Aí ele fica estunado, ó. É mais fácil matar ele, do que matar o resto Pra a uma luvinha Uma calça única Um índio lendário uma porrada de bicheiro aqui Pronto é, a, O fendão que a gente chama, que no caso é a fenda maior A gente chama de fendão, eu e meu amigo Meu amigo Dark é, toda vez que for, você termina tem essa Urushi, que é um NPC especial, que ela simplesmente opa uma pedra especial, no caso uma gema lendária. A gema lendária é uma gema que geralmente é mais forte do que as gemas comuns, elas têm habilidades né, básicas, assim, tipo mais poderosas. Veja aqui ó, dropou pra mim essa aqui ó, não, essa aqui eu já tenho, ah não, essa aqui foi a que dropou agora, alteração esot é, esotérica, tá ligado? Ela pode se inserir em joia com engaixa Às vezes tem algumas dessas que dão pra colocar em armas Tem umas especiais aqui que são muito fodas, tá ligado? Deixa eu ver Tem uma aqui, ó Que é uma que é muito fabulosa Que é essa aqui, ó Se você upar ela, botar no level 25 Essa pedra você pode equipar em armas de level 70 Fuderosa de dano alto de 4k pra cima de DPS E usar no nível 1 Ou seja, você faz um personagem fuderosamente bem, tá ligado? Aí, ó, vamos lá essa aqui que dropou agora, pode se inserir em joias com engaste, ganha 10% de redução de dano, que não seja físico. E se por acaso eu botar em level 25 dela, ó, enquanto estiver abaixo da metade da vida, suas resistências de dano geralmente aumentam em 75%. Caralho, velho, isso é muita apelação, porra, porque tá ligado que esse jogo é muito filho da porra, né? Minhas resistências ó, são altíssimas, tá ligado? Ó, né, ó. Eu tenho resistência que reduz em 84% geralmente o dano dos bichos, mas mesmo assim é dano pra caralho. E aí, se eu boto isso aqui, meu velho, quando eu tiver com metade da vida, tá ligado? Vai aumentar em 75% a mais. Ou seja, eu vou levar quase nada, zerado de dano. Muito bom. Eu acho que eu vou continuar é evoluindo ela depois que eu terminar essa aqui, ó. Que é essa aqui que eu tô terminando de fazer. Que essa aqui é o seguinte: é 35% de dano que eu levo. No... Isso vai aumentando, 35% vai aumentando de acordo com o ranking. Vê só, ó. Vou explicar depois que eu passo Tá vendo, Vamos ver aqui. Eu acho que aumenta a cada 4. Pronto, não, não meteu ainda não, mas tá aqui, ó Ela a, é, dá 35 de dano é, Ai, caralho, subiu Mas ela tá aqui, ó Eu acho que ela tá aqui em algum lugar não se eu onde. É, tá aqui, ó tá vendo? moratorium aqui, ó Nível 12, pronto Aí eu tô querendo botar no 25, porque ela reduz 35% do dano, ela segura E joga em 4 de segundos, tá ligado? Ou seja, eu não levo todo aquele dano brutal Se for um dano fulminante, tá Aí ela fica jogando, dividindo em 4 né? A cada um segundo eu vou levando dano. E se por acaso eu bater 25 ao matar, você tem 10% de chance de cancelar o dano guardado. Ou seja, se o cara me aplicou 40 bilhões de dano, tá ligado? E vai rodando o dano em 4 segundos, tá ligado? Se por acaso eu matar ele, passou só 2 segundos. Ou seja, o resto do dano ele não conta mais. Isso é muito bom, tá ligado? Ele fragmenta o dano e ainda pode cancelar o dano. Pronto, galera. Isso aqui é o que eu falei: é a é a... o paragon, né? Que é o nível de excelência, tá ligado? Você vai pano aqui, ó, tá Eu sou Paragon 281 agora. Aí eu boto aqui estrategicamente em uns, vamos voltar para entregar, né? Praticamente isso aqui é uma quest. Quando você finaliza, ele dá uns pontinhos de XP, gold. E lembre sempre de energizar a fenda para dar mais, né? Mais XP, mais ouro, mais itens, mais tudo. Ó, o Ora Aí, ó, meu recorde foi de 12 minutos e 20 segundos. Quem quiser quebrar meu recorde, posta aí. Fendão 42. Se bem que eu sou fraco, galera, eu jogo, eu jogo bem mais. Infelizmente, não jogo tanto, como tem alguns viciados por aí que jogam. que o jogo é meio Dragon Ball Z mesmo agora. Ah, isso aqui tá fraco. Eu quero uma calça da... De outro set, velho. Aí, exatamente esse set que eu tô querendo montar, mas a build dele é muito fraca. Não tô muito feliz não, mas a gente vê essa anel lendária aqui. Ah, é porque dropou uma coisa lendária, só não sei o que que foi, a Dagit da pedra. Pronto, galera, é isso aqui. Fim 42, meu recorde de 12 minutos e 20 segundos. Quem quiser bater, bata aí. Aí está meu personagem avoludzinho, o feiticeiro. Parece um mexe Pokémon um os combo do caralho. Meu dano mais alto chega a ser a 10 bilhões. Mas a gente se vê por aí, galera. Valeu, valeu, abração, até a próxima.